Cara, pra entrar num curso é uma... Isso exige uma coisa Atitude E olha a atitude desse mano aqui Isso sim pra mim é atitude Demorou, irmão Tô feliz aí com a sua atitude Jornada do MC se resume em atitude Não sei se você viu o e-mail que eu mandei Falando pro pessoal como que ia funcionar é, Você chegou a receber esse e-mail do curso? É... E como que você descobriu o curso, o grupo, como que você descobriu? Então, irmão, tipo assim o, eu, eu acompanhava já teus vídeos há um tempo Porque, eu, assim, desde infância, assim, desde pequeno Eu curti muito o movimento da cultura do hip hop, assim E eu tenho, desde pequeno, assim, o um sonho de fazer minhas músicas, sabe? Fazer meus sons, assim, virar MC E é um sonho, assim, que eu tenho Aí, quando eu vi lá que tinha um o link do WhatsApp para entrar no grupo, eu pensei que, pô, nem, nem ia ter mais vaga para entrar lá, mas daí eu entrei, acabei vendo lá que tá que tinha vaga certinho, aí eu peguei, fui no site, me inscrevi, coloquei meu e-mail para receber as atualizações, receber o, o curso gratuito lá. E eu vi esse curso assim, eu vi o e-mail lá que tu mandou assim, é, aquele e-mail lá de pagar pela falta, o excesso e aquilo me cativou bastante, sabe? Tipo, eu gostei realmente daquilo. Achei interessante. Eu acho, assim, que esse curso, ele vai ser uma oportunidade, assim, para eu estar tá conseguindo dar um avanço e conseguir realizar meus sonhos. E foi meio complicado, porque... Eu, recentemente, eu fui assaltado e acabei perdendo todo o meu dinheiro. Aí isso aí acabou me complicando. Só que como eu completei 15 anos agora, 15, completei 18 anos, na verdade, dia 15, é... A minha mãe, ela me ofereceu um violão de aniversário. Aí, no lugar do violão, eu prefiro trocar e já falar pra ela, ó. Que eu vou, tô com vontade de fazer esse curso aqui. E, na verdade, é ela que vai estar patrocinando esse curso pra mim. Pelo... Pelo meu aniversário de oito anos, no lugar do violão lá que ela me ofereceu de aniversário. Mas... Cara, eu pretendo assim, tipo, focar mesmo assim, sabe, eu pretendo ser, não, não, não vou pagar isso em vão, eu quero usufruir o máximo que eu conseguir desse curso, usufruir o máximo, porque meu sonho é isso mesmo, fazer música, é seguir uma carreira assim, e levantar a cultura, mano, que tá crescendo muito, tá crescendo muito, ah, me deixa muito emocionado mesmo ver essa cultura crescendo, ver a rapaziada gostando disso, criançada gostando disso, pô, incrível, mano, sem, sem palavras mesmo. Mano, me arrepiei com a sua história, velho. Me arrepiei mesmo.